Já? já tá aqui Ah, eu vou ficar só correndo agora Eu queria descer O raio tá de machado Agora tá mais difícil pro Mag, Só tem dois alvos É, o Haya só corre eu vou tomar descer, ó. Eu tô vendo o Magno correr na parede, ó. Morreu. Parede. É, vai tomar descer. Meu Deus! Vai! vai. Deu, Para de correr, filha da puta! Meu filha da puta! Isso, Ra! Vendo o Magnozeu, Magdazeu! Você fez uma merda do caralho aí, não foi? Incoming Gotcha! Whoa! Boa! <risos> Tô lá me marcando, mano. Não tem muito o que marcar aí não, Basta. Olha isso, olha isso. Nossa, sim. Magnum? Não deixa ir porquest. Mano, tá puto, tá calado. Tá É o ele existe, Mais <laughs> Não! Noel, o bicho voltou agora. Eu acho de mim mayday, mayday. it, hahaha Ih, macho velho, não tem amanhã não entrar no machado não é? O que que não joga isso aqui? O machado tá em área, tu tem que bater e arrastar, pô. Eu não precisa mirar no alto, não. O ideal é tu fazer a técnica da empunhadura, porque é bater e isso aí, é, no caso tu bate e corre, tá ligado? Agora tu não corre em direção ao alvo não, pra ele, pra ele pensar que escapou, tá ligado? É quase a mesma técnica da espada, tá ligado? Espada, katana, que tem que criticar alto. Só que o machado você não, você não precisa acertar, não. Porque ela mata com duas lapadas, ela não mata com uma só, não. Então não adianta nem querer tentar acertar, porque não tem que criticar alto. O machado não tem que criticar alto, é matar com duas sempre. O baixado é uma arma boa, só saber usar. Porque realmente tem muita técnica. Eu tô vendo que tu não tá sabendo quase uma técnica aí que tu não tá fazendo. Tu, tu, tu ataca de modo errado pra caralho aí. A tua sorte eu não na oção de esquiva. Ah. Eita porra, fudeu o bagulho, velho. Ih, perdeu. Yeah <laughs> Ai, é, tá quase aprendendo a deck. Tanto tá observando o mago, né? dez é, tá quase aprendendo, é. é, é. hein oh, Eita, Marco. Aí da Marco. Ah! Tá até positivo ele, ó. Toma. toma, toma. toma. <risos> Essa raia ela não sabe nada, velho. Ela até agora tá tentando dominar as técnicas aí, mas bichinha, é retardado. tem um zoca agora. isso morreu com a granada Somebody help! Incoming Não, meu <risos> Deus! Eu tempo de Eu vou girar a câmera aqui, eu dei um 360 60. Esse é o hack. É o hack trabalhando sozinho já. vai ficar negativo já embaixo Não ainda não. Eu tirei. Enemy down. 30 segundos. E é isso galera, finalizou. Obrigado a todos que participaram, só ficaram só três por conta de um macumba que houve na etapa anterior. Valeu Raira, valeu Marcia e valeu magno. Ah, combinou o nomezinho?